Putz, foi, desprendeu. <risos> Mano, agora isso aqui vai entrar em ordem total agora. Ô, Torch, sabe uma coisa que é boa pra gente fazer na, na mina? Qual? Escada de pedra. É, boa. Só que sabe o que também nós pode fazer também? Não. Nós pode fazer, aproveitar aquele espaço que eu fiz lá, que eu tava cavando diamante e não achei nada. Nós pode aproveitar e fazer alguma coisa lá. Só que o que eu não sei. Ai, tem um village subir aqui, <risos> Que É raro, né? não é raro? É! é. Não, eu tinha visto esse zumbi quando mundo tava a 2 FPS! Não tem, é. tem, tem nenhuma poção. Não fiz... Nem por essa expulsão É aí. uma poção eu que você consegue explorar. transformar o village no em um normal, daí ele te cobra tudo... Por exemplo... ele sei, eu sei, eu sei, eu Deixa eu falar, capeta! Pode eu colher essas palhas aqui. Como assim palha? Já colhi todas essas palhas aqui de cima. Tô plantando de novo. Ah, tá. os trigo. Tô plantando de novo. Beleza. Onde que eu coloco essas palha Sei lá. Achei. Tu quer expandir depois isso aí? Não. A gente vai reformando ao longo do tempo, Todd. Meu Deus, C9. Deus, acho que eu... c É, nove? E, não fui eu dessa vez. Ah. C9? É Oi. Vai pro corredor, rapidinho. Hum. Uh... Eu falei que era 5, não, não, não 30. É 5, cara! Cinco. Não, ó, isso aqui eu é de terra. Aqui, ó. um dois três quatro cinco só... É cinco vou pra frente. Você fez 6. Um, dois, três, quatro, cinco. É cinco, Dá é pro teto cinco. em cima. Dá pro teto de cobolstone. bora pro né? teto em cima, né? Melhor. Bora pro teto em cima, Agora vai ficar bloco. Eu vou, eu vou trocar, tá? Eu vou trocar. Eu vou trocar o bagulho lá pro bloco de cobolstone. Não, bosta. Vou bloco né? bloco especial. Ih, vai ficar o um bloco lá. Vamos colocar eu mais um se teto, senão? Você não uma tocha. Ai. Senão, vamos colocar mais um teto, né? <risos> Então, vou colocar dois tetos. Ó, oh, senão, faz igual eu aqui, ó. Tá vendo? Ó, oh, eu vou colocar aqui só de exemplo, ó. Vou colocar dois tetos assim, ó. Vai não, esconder não. aquele corredor. O bagulho tá apertado aqui, mano. Tá parecendo um início. Por que você quer colocar dois tetos? Porque que você não vai, vai furar o corredor ainda? Ainda tá furando o corredor. Deixa eu trocar o bagulho aqui que nós fez. Né? Nós, vírgula. <risos> nós uma vírgula bem grande, sabia, né? eu fiz aqui? Tá, eu vou quebrando aqui os... Que Mas fizeram. eu sou um aleijado pra colocar bloco, velho isso aqui? <risos> se <eu> coloca o <risos> bloco errado Não, que misera Hoje o mundo vai melhorar 10 mil Com tu, agora 3, 4, Eu não consigo 5. colocar o bloco! adore Aê Galera, agora sim o... Oxi, fio! Me rendeu ao Minecraft, vai ficar bom Assim, galera só eu só porque, aí só porque eu entrei, aí só porque eu entrei a cada vez que eu posso ver, tem zero visualização. Não, não, não, não é. Eu sou um elegeu pra colocar bloco, na moral, eu vou parar de ser, vou parar de ser construtor e vou virar... Nossa, meu bloco quebrou, meu bloco quebrou. Eu, não estou, eu tô ok. sentindo que tá meio preto tudo aqui, sabe? Ah, porque você abriu o lados. É... Isso, Que isso, mano? Nossa, é muito feno. Vem, mano. sobrou. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Calma, é doido. Cadê minha armadura? Ah, tá. Tá, é isso aqui. Eu tava assim, Toti. Cadê minha armadura? Eu esqueci que me que ela morreu. <risos> morreu, né? agora nós estamos sem armadura. Culpa do ser Culpa minha, né, Toti? Culpa sua. Né, eu sei que é culpa minha, <risos> por isso que eu falei culpa minha, né, Toti? Né? Né? Culpa sua. <risos> tem madeira você não... ou você não tem madeira? Tem muita árvore lá fora que eu plantei. Eu nem Eu sei peguei, só que tá de vi. noite. Vamos dormir? Senão, nós temos que fazer uma cama pra você, véi. Agora sei. eu lembrei. Eu, eu quero que fazer quatro camas. Uma do lado da outra. Tô brincando. Isso aí, do lado outra. Eu vou estar tá até de noite. Tá de dia. Tá de aí? Não, eu vou trocar. Eu tenho, tenho, tenho, tenho. Só que tá quebrando full. Tá quase quebrando. Tá tipo, dez porrada pra quebrar. Obrigado. Obrigado. Isso que eu usei pra te dar dá, dano. Dá 30 machadas. Dá umas 40 machadas. E foi isso para pra te dar dano naquela hora. Eu sei. Dá é 4 de dano. É picareta dá 6. Você vai gravar 10 horas de, é de medial mile agora, mano. Vocês vão voltar. Tô diferente. Ó, oh, os trigos já nasceu! Que? <risos> Pensei, um trigo saindo de um. Aê, da, tá da de mulher. Assim? Tá vamos sair. Você não viu o que na hora que, é que você falou. Não, é só. No meio da água. Ah, isso aí é o bagulho que eu te falei. Tipo, sabe o portal? Hum. Quando você sai do portal, ele sai no meio da água. Aí eu fiz isso pra você voltar aqui. Isso é uma pica, na tá? real, né? <risos> Tá mais uma pica do que o um motor, Sinceramente, Tante, eu acho que melhor. Vamos decorar aquele troço, né? Eu tarde. acho melhor você tirar isso, senão você vai ser um pouco xingado. 19. Não é melhor te decorar pra ser uma pica mesmo? Não, tá bom, senão você vai tomar. Tá bom, não precisa não. Quero não, tá? Obrigada. Abençoa abençoe, viu, meu querido? Eu tô trocando os blocos por cobblestone aqui. Eu dei. Deu uma ideia de decoração aí, ó. Você é não viu humilde.